Olá, eu sou Melissa Norange e este é o último vídeo de dois mil e dezesseis. Ano dois mil e eu, no fim do ano, fazendo uma belíssima postagem no meu perfil de boy, que eu só tinha esse naquela época, no Facebook, falando que, embora 2014 tenha sido muito difícil, principalmente na eleição, eu estava com esperança de que em 2015 a Dilma Rousseff botasse o seu mandato um pouco mais à esquerda. Já que muitos dos seus aliados né, políticos de extrema-direita e do PMDB estavam flertando com o Neves no segundo turno. Uma coisa meio ativo para todos os lados, o que foi eleito é meu, né? Então tá tudo bem. Pois bem, eu fiz essa postagem com muita esperança de que a Dilma ia fazer um excelente segundo governo. Falou, não, gente, vai dar tudo certo. E o que aconteceu? Deu merda. E aí a minha esperança, a minha expectativa, aquela vontade louca de ser feliz foi por água abaixo, né? Em 2015 foi um ano tenebroso, em 2016 teve cartinha de vice decorativo, teve golpe, a gente aqui o que Se ferrou, não é mesmo? Ferramos todos nós. A chance de um governo mais à esquerda foi definitivamente descartada. Nós temos um nosferato na presidência. Ou seja, de que adiantou a minha esperança? Nada. Por quê? Porque eu fiquei esperando sentadinha na minha cadeira. E isso, meu amor, não leva ninguém a lugar nenhum. É muito importante que a gente desassocie a palavra esperança do verbo esperar. Porque ter esperança não pode ser sinônimo de eu vou ficar na expectativa de que uma coisa boa vai acontecer por mim enquanto eu estou aqui rezando para qualquer santo, para qualquer Deus, para qualquer entidade que vai... A ah, meu favor, amores, essa esperança não vai levar a gente a lugar nenhum. Pare imediatamente de criar esse tipo de expectativa de ser essa pessoa esperançosa, porque nós não temos nada na nossa vida nos dirigindo para esse lugar. Ter esperança não pode ser sinônimo de ficar passivamente... Esperando que algo aconteça. Não pode ser só good vibes, não pode ser enviar bons pensamentos, não pode ser amém, não pode ser. Não pode, ser, não pode ser, tipo, Estamos num momento histórico muito difícil, tá? 2016 está acabando, está complicado viver, não está sendo fácil para ninguém, tá? Ninguém que assiste esse vlog, por exemplo, imagina que pra ninguém que tá assistindo, tá bom. Eu tenho certeza absoluta que o Sérgio Moro não assiste esse vlog ou eu já estaria presa há muito tempo. Então, pois bem. Quem está me assistindo sabe que não está nada fácil, tá? E não adianta a gente ficar esperando que alguma coisa vá acontecer. Nessa... Não, mas esses tempos, né? A história é cíclica. Depois daqui uns anos, não dá para esperar, entendeu? Não dá. Não dá para esperar que a história vai corrigir os rumos estranhos que nós estamos tendo nesse momento no Brasil. Não é mais possível. Eu tenho total certeza que esse negócio aqui tá causando uma luz direta ali. Uh, uh, uh, uh. Esse ano, por exemplo, não vai ter post falando, gente, não, olha só, tá ruim, mas ano que vem, coisas vão melhorar, né, uma novo, vida nova, com certeza, a Lava Jato vai prender pessoas do PSDB, com certeza, os novos prefeitos que vão assumir não vão ser tão ruins, quanto a gente tá esperando, não é a direita vencer, mas vai que ela se compadece da gente, fala, não, tadinho deles, né, minha. Vão dar ajuda para essas minorias, porque coitadas, né? A esquerda não deu jeito, sou eu aqui, né? Que tenho ligações com as igrejas pentecostais, sou eu aqui que tenho ligações com milícia, sou eu aqui que tenho ligações com as partes mais escusas da política internacional, nacional e etc. Que vou salvar, não vai. Gente, não vai, tá? Essa esperança não pode ter. E aí você que já tá ficando deprimida né, com esse vídeo, tá se arrependendo de dado play nesse vlog, Tá aí tristonha, olha pra mim e pergunta, Melissa, ah oh, Melissa, quer dizer que é pra abandonar toda a Hope, não tem esperança de nada, que nada vai melhorar? Não é isso que eu estou falando, tá? Não é. É pra gente ter outra forma de esperança, pra gente ressignificar essa esperança. Essa esperança tem que ser uma energia motriz pra que a gente faça coisas não com a certeza de que elas vão melhorar, com a certeza de que algo vai interceder por nós, mas nós mesmos e nós mesmas fazermos coisas para melhorar na nossa situação, tá? É para ir na manifestação, sim. É para falar de política no trabalho, na mesa da família, no domingo na igreja, sim. É para você se indignar Sim. é para você não ficar esperando que um super juiz, um super prefeito, um super vereador resolva a sua vida, não. É para você fazer nos atos diários da sua vida uma militação, uma batalha. E é essa esperança, essa energia de dentro que faz a gente se mexer que eu tô falando. Não é uma esperança sinônimo de esperar, é uma esperança sinônimo de eu vou fazer acontecer. Porque se a gente não tiver vontade, energia, o um ímpeto, tesão de fazer as coisas acontecerem, e ficar só na expectativa, nós vamos ser atropelados pelo trator da história e o trator da história é pilotado por um político de direita. Não estou aqui falando que só existe essa forma de viver, de fazer militância, mas é pensar o que, que eu, o micro micropoder que eu tenho, nas pequenas atitudes que eu posso fazer, nas coisas que eu posso modificar à minha volta, faço melhor. Entendeu? Entendeu? Não é difícil. Não é uma grande revolução. Na verdade, eu queria uma grande revolução. Cá entre nós eu queria uma enorme revolução. Eu queria uma revolução zona. Mas na falta de uma revolução zona, vamos aqui fazer as revoluções do dia a dia, né? Vamos tentar desconstruir as ideias preconceituosas dos colegas A gente vai conseguir. Difícil. Muito difícil. Mas vamos ser um incômodo, tá? É pra não esperar Messias, é pra não esperar o Apocalipse, é pra fazer Vamos fazer as coisas. A única esperança que eu tenho, e o que eu preciso dizer no final do vídeo, é que vocês compartilhem esse vídeo, se gostarem, entendeu? Curtam, botem nas suas timelines de todas as redes sociais possíveis e imaginárias, se inscrevam nesse canal clicando na máscara que está aqui no seu vídeo, porque se você não fizer a propaganda de mim, que é que vai fazer? Né? Tá? 2017 a gente aprender o quê? A fazer a propaganda do canal. Pois é. Era só isso que eu tinha para dizer, e beba muito no Réveillon, porque a gente tá precisando, tá bom? Não vou chegar em 2017. Toma.